Salve rapaziada! E hoje no um sábado na brasa vamos fazer essas duas pecinhas aqui, ó. Estinco de cordeiro. Bora lá! Bom rapaziada, e o estinco, né? Como é conhecido também como osso buco, né? Também acho, a gente, a gente geral, o pessoal faz com ele cortado, a gente vai fazer essa peça inteira, tá? Então essa parte aqui do, do cordeiro. Ele é conhecido também né, como na, na, na canela, né? não sei nem se existe essa palavra, mas é a canela do cordeiro, seria. Então, ela tem um osso mais duro, um osso não, uma carne um pouquinho mais dura, então a gente vai precisar assar por um período um pouquinho maior de tempo, uh, por um tempo, uh, com a temperatura mais baixa, por um, com um tempo prolongado. E para fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai botar essa, essas peças no no papel alumínio e vai deixar ela no braseiro aí. O braseiro já tá queimando, já tá pegando uma temperatura aí na Firebox. Tô usando, tô usando apenas carvão agora, tá? Porque como eu não quero defumação, não, vai estar enrolado no, no papel alumínio, então pode ser feito no, no carvão mesmo. E daí no final, depois quando a gente vai grelhar, daí sim a gente pode botar um pedacinho de leite. Vamos pegar, então, um pedacinho de papel alumínio, né? Vamos estar cortando aqui. E a gente vai temperar as peças independentes aqui, né? Vamos ver... Eu acho que eu errei até na medida aqui do papel alumínio. Depois eu bolso mais uma volta. Então, para temperar... Eu vou usar o sal de parrilla é normal, tá? Daria para usar aqui. A gente tem o sal de temperos com ervas finas também. É muito bom no cordeiro, mas hoje... Vou dar uma mudada, né? Um pouquinho de sal. Na verdade, podia aplicar primeiro um azeite de oliva. Espalhar na carne. Para ela pegar bem o gosto. E aí sim, agora, entrar com o sal aqui no estinco de cordeiro. aqui, nossas duas peças prontas para ir para o fogo. Esperar o braseiro chegar na temperatura, a gente vai puxar para baixo da grelha, temperatura um pouquinho mais alta, né? Então vamos subir, a grelha já está aí, aquela deve estar a altura de uns 15 a 20 centímetros do braseiro, então vou deixar ela com fogo bem embaixo. Beleza? Só aguardar e já mandando para o fogo. Bom, pessoal, aqui então, o fogo, ele já, já pegou o braseiro ali. Então eu vou começar puxando aqui um pouco de braço para baixo. Não precisa puxar muita coisa, porque como nós vamos fazer uma temperatura mais baixa, né? quase muito alta então eu vou puxar um pouquinho mais aqui só, usar, só vou usar um pouquinho no espacinho da parede para não perder a temperatura tá eu vou botar ele um pouco fora aqui do do não vou botar ele em cima do braseiro tá depois quando baixar a gente puxa ele mais mais para cima aqui eu vou botar essas duas peças de pé e vamos deixar aí eu acredito que aproximadamente aí duas horas, duas horas e meia dentro do papel alumínio vamos deixar ele depois a gente tira e finaliza aí para dar uma coloração legal na grelha. beleza? agora é aguardar vamos tomar aquela gelada aqui. bom pessoal, enquanto aqui tá sendo nossas nós vamos aproveitar o braseiro e fazer um acompanhamento vamos fazer um purezinho de batata tá? então peguei uma batatinha aqui Vamos largar aqui, não precisa nem botar no papel alumínio, até facilita para a gente ver o ponto da batata, né? E ficar só cuidando para ela não queimar. Então, quando ela estiver pronta, a gente salva para andar de cima, deixa ela mantendo a sua temperatura. A temperatura aqui da brasa está bem baixa, pode ver que a gente consegue deixar a mão, então não está muito alto. Tá? Então, é controlado a temperatura mesmo aí, por duas horas, duas horas e meia. Pra nós ver como que vai ser essa peça aí. Bom, rapaziada, Exato. já passou em torno de umas duas, duas horas e mais ou menos umas duas horas e quinze aí. A gente botou o stink. a temperatura sempre ficou bem baixinha. Já segura a mão aqui tranquilamente. Agora, eu dei uma aumentada do fogo aqui. Pra depois eu dar uma grelhada dele, então eu precisava fazer um braseiro, né? Já tava quase que acabando. E até finalizar, eu vou pegar nossas batatinhas aqui e vou fazer um purê bem rapidinho aqui, bem simples. Tá, só vou tirar a casca aqui e já vamos Fazer um purê de batata bem, bem basicão mesmo Não vou nem passar a receita aí Não tem muito segredo não Finalizei o purê né Tirar um pouco aqui dessas... Dar uma limpada na mesa aqui para nós receber os estincos. Vou botar nosso purê aqui também Sal também não vai precisar Vamos puxar a mesa limpa E vamos puxar aqui cuidar um pouco tá um pouco um pouco quente vamos abrir aqui para ver como que ficou o nosso estinco de cordeiro o cheiro tá bom já aqui uma peça tá, essa aqui é a parte melhorzinha aqui já começou a soltar aqui um pouco mais né essa peça aqui como te falei é uma peça nós falamos né uma peça mais fina tá com cheiro muito bom e agora é vamos tirar outra aqui para ver se ela deu o mesmo Tendo que cuidado, que tá quente. Tiramos aqui também, ó. Essa aqui é a melhor parte, né? Ela já tá cozida. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou puxar um braseiro. Nós vamos finalizar essas peças aqui na parrilla. traseiro forte. Agora vamos pegar essas duas peças de cinco aqui. abraço. Agora é aguardar. Vamos deixar laçando aí até ela dar aquela grelhada legal para nós finalizar esse nosso prato. Bom, rapaziada finalizando aqui o assado, vamos tirar essas peças aqui, deixa eu achar o pegador então eu vou tirar aqui duas peças, uma eu vou montar um prato aqui essa aqui eu vou montar o prato deixar ele bonitinho para servir né? vamos deixar ele de pé assim ó. e aí a gente pega o prédio de batata Ele foi para a patroa daí, né? E, ali, e a outra Vamos provar, né? A outra vai para prova Para nós ver se ficou bom O tal do estinco de cordeiro Tá um pouco quente aqui a peça que a gente mais, né, essa aqui é a mais, mais macia. Vamos tirar aqui e vamos provar o tal do steam. Hum. Muito bom. É uma carne mais forte do que a paleta, né? Acho que tem um gosto de mais forte. Tirei outra partezinha aqui porque... Aqui do músculo, aqui ela, essa partinha aqui, ela ficou é um pouco mais dura, né, esse músculo aqui, mas muito saboroso. E outra parte da carne aqui, meu Deus, um gosto sensacional. Para quem gosta de cordeiro, fantástico. Hum. Muito bom. Baita pedido aí para início de 2021. E é isso aí, rapaziada. Vamos mostrar aqui, aí, Vamos mostrar um. Vamos mostrar mais de perto aqui. Como que ficou. Aqui é um pratinho pra servir. Pra patroa. O estinco de cordeiro. Se ela gosta de uma carne mais forte. Essa aí, rapaziada. Esse faz mais um sábado na abraço Então mais semana que vem. Fechou?